Tá. Oi filha Você tá plantando aí O que é isso aqui filha? Um querido pai por favor muito Não Mas eu tô lendo Querido pai por favor Não bota banana no meu sorvete Eu estou cansado de comer as bananas primeiro <risos> para tirar o gosto ruim <risos> assinado Marcos 2020 <risos> Ai, meu Deus do céu, amiga,